together cool for the summer Take me take to your paradise got your body high just stop and now we wanna try cuz you and cool for the summer olá pessoal tudo bom com vocês depois dessa apresentação ridícula de mas eu tinha que fazer isso Porque o vídeo de hoje tem tudo a ver com o verão O verão que está chegando com tudo Principalmente na minha cidade, né, gente? Que não tem, acho que é verão o ano todo aqui, gente Não tem mais inverno, tem primavera É verão o ano todo aqui Mas quando chega o verão parece que dá um intensificado E você só quer morrer lentamente Agarrado com um iceberg, no mínimo Então, em homenagem ao verão Verão, summer, eu resolvi desenvolver, né, depois pesquisas, um sorvete do bem, já que eu tô nessa vibe fitness, essa vibe saudável, é um sorvete, gente, que ele não tem lactose, pra você criar intolerância, ele não tem glúten, ele não tem nenhum conservante, ele não tem açúcar, quer dizer assim, né, tem um pouquinho, mas não é, um, é um açúcar bom, tá, gente, não é aquele açúcar ruim, você nem precisa botar, tá, só se você não tiver muito azedo, como era o meu caso aqui, então, assim, ele é um sorvete extremamente maravilhoso, que você pode comer o pote inteiro, que não vai ter problema algum se você ficou interessado em saber como é que faz esse sorvete maravilhoso, né? Continua energizando essa vibe aqui maravilhosa, focando no corpo maravilhoso pro verão, que eu vou te dar todos os ingredientes agora. Então, gente, vamos começar com três bananas picadas, cortadas, congeladas, tá? Você pica a banana e congela ela. Aí vamos para uma caixa de morango fresco, tá? Uma caixinha de morango picada. E o açúcar demerara. Por que esse açúcar? Porque ele é menos refinado. Então ele é bem mais saudável, tá gente? Começa jogando o morango ou a banana, tanto faz. Depois a banana. Vamos tampar. Esse liquidificador é muito potente, gente. Se você não tiver um liquidificador potente, aconselho você a usar um triturador. Daí ele fica assim, olha, Ele vai triturando bonitinho as frutas. Até ficar nessa consistência, gente. Vocês estão vendo, né? Ele fica uma consistência bem pesada. E eu vou precisar colocar um pouquinho desse açúcar. Como eu falei, uma colher é suficiente. Porque o meu morango tava muito azedo. Às vezes nem precisa colocar. Eu ligo de novo, só para dar uma misturada, e coloco uma vasilhinha que posso possa levar para o congelador. Olha a consistência: fica parecendo um creme mesmo, né? Vocês veem a impressão, verde tá como derretido. Aí então, é só colocar na vasilhinha, pôr no congelador e esperar algumas horinhas. No meu caso, deixei de um dia para o outro. Aí fica assim, gente, fica maravilhoso, os pedacinhos de morango você sente dentro, sabe? É muito, muito bom, sem igual vocês precisam fazer em casa, sério. Então, meus amores, essa é a versão do meu sorvete, né, Cool sama Pronto, intitulei ele de sorvete Cool for the Sama em homenagem a Demi, em homenagem ao nosso foco, nossos corpos maravilhosos para o verão, né, em homenagem a uma vida mais né, saudável, sem glúten, sem lactose, né, e aí vai, então assim, é um sorvete mara, para você que tá nessa vibe também, de focar, né, no cool for samba, focar no corpo, focar naquele verão, bumbum na nuca, aquelas hashtags malucas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado, que possam reproduzir aí na casa de vocês, porque é muito, muito, muito simples e fica uma delícia, isso eu garanto para vocês, tá bom? E é isso, se você fizer... Me marca lá em alguma foto no Instagram Me avisa, não sei, no Twitter Me fala que eu quero saber se ficou bom mesmo, tá gente? E é isso meus amores Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aqui todos nos comentários Que eu tentarei responder na medida do possível Não esquece de deixar seu like Que é de extrema importância Se quiser aprender. É e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Pra você não perder nenhum vídeo nenhuma novidade que tá acontecendo aqui no canal, tá bom? As minhas redes sociais estão todas aí aparecendo na tua tela. Eu sou Bruna Farias com dois i's no Twitter, no Instagram, no Snapchat, menos no Facebook que é Bruna Farias B, tá bom? Então me procurem por lá porque quando eu não estou aqui, com certeza estou lá. Tá bom, meus amores lindos? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!